Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Estamos iniciando o Advento do ano 2022. O Advento inaugura sempre o ano litúrgico. É um tempo especial porque a Igreja prepara-se para celebrar a maior festa da história da humanidade para celebrar o mistério da comunhão entre o Céu e a Terra. Comunhão que acontece porque Deus, Ele desce do Céu para o seio da Terra e se faz gente com a gente. É uma festa de alegria para a humanidade, porque Deus, a partir da Terra, Ele abre um caminho para o Céu. Segundo São Francisco, a festa do Natal... Ela é a festa das festas E dizia que nesse dia os pobres e os exfumeados Fossem saciados pelos ricos Que se dessem mais ração e feno para os bois e para os burros E disse que se ele pudesse falar como o imperador Pediria que promulgasse esta lei geral que todos que pudessem jogassem pelas ruas trigo e outros grãos para que nesse dia tão solene também os pássaros pudessem se alimentar em abundância principalmente as irmãs Cotovias São Francisco entendia que a festa do Natal na qual Deus se fez nosso irmão, era uma festa de confraternização universal. Uma confraternização de todas as criaturas, porque o Filho de Deus se fez nosso irmão. É o caminho da construção da casa comum, do lar de Jesus entre nós.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 a todos e a todas, paz e bem.